Oi Ficou sujo E agora? Tá me vendo melhor? <risos> Gente, é o seguinte Tem uma galera forte me mandando mensagem Perguntando sobre o programa Né, a galera que sabe que eu projeto já há muito, muito, muito tempo Já fiz inúmeros projetos E querendo saber qual software eu uso, qual que eu não uso Qual que você indica, qual que você não indica O que, que você já usou ao longo da sua vida Pois é se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Menino, já projetei tudo que você possa imaginar. Agência de banco, shopping, teatro, hotel, cinema, casa, normal, galpão, fábrica, vestiário, refeitório, até pipe, alguma coisa eu fiz, gente. E o que, que acontece? Eu vou te contar um segredo e esse bloco aqui do papo com a dama é exatamente pra isso. Segredos revelados, pois é. Eu vou te contar um segredo que poucas pessoas contam, tá? Não adianta nada você saber o programa que eu uso, que eu usei, que eu recomendo, se você não dominar o sistema. Se você não souber certinho, tintim por tintim, como é que o dimensionamento tem que ser feito. Como é que ele se comporta, qual norma utilizar, como fazer os cálculos, qual parâmetro, como é que a distribuição de carga vai ser feita. Então não importa você ter um melhor programa se você não souber essas coisas, entendeu? Então o que, que acontece? Você tem que dominar isso para conseguir fazer um bom projeto. E o que, que eu posso te dizer? Quando eu comecei a projetar, eu não tive muita opção. Porque eu tinha a máquina da FrameCAD, então eu tinha que usar os softwares que são conectados à máquina. Então, automaticamente, eu aprendi os softwares da FrameCAD. Eles tinham um software para dimensionamento, que é o Structure, é o FrameCAD Structure, ok? E tinha um software para modelagem das peças de fabricação, que era o FrameCAD detail. E o que é bacana, e eu gostei muito, viu, gente? Por ser uma empresa que vende máquina, vende solução, vende material, o software dele, gente, olha... Então é um software muito, muito, muito, muito molezinha de utilizar. Mas o que, que foi bacana? Era um, um programa simples de usar, mas que eu só consegui dominar depois que eu dominei essas questões que eu falei pra você agora há pouco. E vou te ser bem sincera, gente. Eu tive que ir pra Nova Zelândia, sério, eu tive que ir pra Nova Zelândia aprender isso. Eu não esqueço que eu fiquei um ano batendo cabeça né, com o projeto, com o um programa. E nessa época a gente não tinha. Acho que a norma de chill frame tinha acabado de ser lançada. Comecei a projetar antes de ter a norma de chill frame, 14762. E aí, o que, que acontece? Eu fiquei um ano batendo cabeça e chegou. Chegou uma hora, né, que eu fui e falei pro meu pai, pai, eu não aguento mais bater cabeça, porque eu trabalho com a minha família, né? Eu não, acabei, não aguento mais bater a cabeça. vamos procurar ajuda, eu preciso de alguém pra me treinar em projeto. E foi que ele procurou o pessoal da empresa, do software, né, a FrameCard, e falou, ó, oh, a gente tá precisando de ajuda, de treinamento, como é que a gente pode fazer? E eu fiz um intercâmbio eu fui lá pra Nova Zelândia fiquei dois meses e aprendi a projetar com eles bacana, fiquei muito especialista na ferramenta deles, o frame card, o structure e o detailer né, que era conectado à máquina que a gente tinha, mas também tive todo o embasamento necessário pra utilizar outros programas, né, então por exemplo tinha coisa com o structure, né coisas mais complexas, ele não conseguia fazer, e aí a gente tinha que usar qual programa o SAP 2000, sabe de modelagem que vai elementos finitos, uns para na OED, essa análise de segunda ordem, essas coisas? Então, o SAP faz. Então, o SAP 2000 era o programa que a gente usava para fazer as modelagens que o Frame card Structure não fazia. Isso é importante você entender. E vou te dizer que até a maneira que eles dimensionam a normativa deles é diferente da nossa. E o programa deles segue a normativa de quem? De lá. Pois é. Então, aos poucos, ao longo do ano, depois que eu fiquei especialista em Steel Frame, tinha ido já duas vezes lá pra Nova Zelândia, a gente começou a trabalhar com algumas tabelas automatizadas, que eu dou dentro do curso do DPS, tcharana, desmistificando projetos de steel frame, que eu dou dentro do DPS, a gente foi criando tabelas automatizadas para facilitar todo o processo de projeto. Então, com as tabelas automatizadas, a gente não precisava mais usar o frame card structure e depois ir para o detailer. A gente usava apenas as tabelas o SAP 2000 para algumas modelagens estruturais. E tudo direto para o Detailer, projeto de fabricação. Então, esse foi o meu sentido, né? Que eu, que eu fui indo, que a gente foi avançando. E quando a gente tinha que fazer detalhamento, etc., a gente ia muito para o AutoCAD. Mas aí, hoje em dia, ó que bacana. Hoje em dia, como é que faz? Como é que a gente faz? A gente faz a pré-análise nas tabelas. A gente desenha no Detailer. E o Detailer linka com o Revit. Ah! Oh! E para fazer modelagem estrutural, o que que tá ligado diretamente com o Revit? Robot. O Robot, gente, o Robot também é maravilhoso para fazer análise de segunda ordem, elementos finitos, nós rodar um milhão de barras e nós que é o que o Steel Frame tem. Pois é. Então, Hoje, né, a gente evoluiu, a gente faz esse caminho, né? A gente começa com as nossas tabelas, né? Faz um pré-dimensionamento, uma análise. Depois a gente vai pro Detailer, que faz todo o projeto de detalhamento estrutural. Depois a gente joga no Revit lá, a gente monta pranchas, apresentações, etc. Que o Revit é maravilhoso, né? E aí depois, a verificação de tudo, a gente faz no Robot. Deu pra entender como é que é o caminho? Só que você só vai conseguir seguir esse caminho se você dominar o sistema. Porque se você não dominar, não entender como é que são as ações, você não consegue nem usar o primeiro ponto, que são as tabelas. E as tabelas são bem simples. Elas já são baseadas na nossa norma de show frame, a 14762. Mas eu vou dar essa dica pra você, então. Se você quiser, então, de verdade, começa pelas tabelas. Pega a norma 14762, vai estudando elas. Ou então escreva-se no DPS. O link tá aqui embaixo. Escreva-se no DPS que eu te ensino a projetar. Molezinha. Depois você vai pra parte de modelagem. Ah, Helena, eu não tenho frame CAD. Como é que eu faço? Aí você pode ir direto pro Revit. O Revit tem algumas famílias de steel frame que você, com facilidade, você pode baixar. E aí você vai fazer a sua modelagem dentro do Revit e pode interligar diretamente com o robot pra fazer a verificação, análise global, estabilidade global da estrutura. Você pode fazer lá dentro. Top, né? Dica de ouro. E se você quiser mais algumas dicas de ouro para saber um pouco da minha história, eu tive que ir pra Nova Zelândia ter todo esse embasamento, viu? É bom que a gente aprende de forma simplificada, né? Gente, se eu te contar que meu chefe era gago, você acredita? Porque eu não fui fazer um curso. Que curso eu, eu Não fiz curso. Foi estágio, eu trabalhava, eu trabalhava em empresa, então eu fiquei trabalhando. E na frame card, meu chefe era gago. Tá meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Dr. Darren Bell. Imagina você falar inglês. Técnico. Essa parte eu não sabia. Com o neozelandês. Gago. Hum, hum. Hum, hum. Mas o cara é incrível, gente. O cara era incrível. Ele é incrível até hoje, né? Eu falo com ele até hoje, mais de 10 anos. Ele me ajuda até hoje em várias coisas que eu peço. Ele é um cara assim, ó. Ponto fora. E é o cara mais feliz O cara é PHD em steel frame. Eu aprendi como PHD de steel frame, viu? Desculpa. Pois é. Dá uma olhada também lá no site da Framecard, que eles têm muita coisa bacana. E esses são os softwares que eu uso. E eu indico tudo isso pra você lá dentro no curso do DPS desmistificando projetos de steel frame. Se você quiser saber mais, não deixe de clicar aqui embaixo. E sabe o que você clica aqui embaixo também? Você clica pra se inscrever no canal da Dama do Gesso, você ativa o sininho para receber as notificações e você me dá uma curtida porque eu mereço, né? Ah, depois dessa dica e dessa história, gente, que eu sofri com um cara gado, na Nova Zelândia, falando inglês, técnico de steel frame. E aí, depois disso eu supero tudo. Você pode me mandar pra Grécia que eu vou falar grego. Pode, vai. E a gente se vê por aí com mais vídeos sobre Papo com a Dama, nosso bloco especial que eu conto história pra vocês. Eu te dou várias dicas, né, de coisas que eu fiz. Fechou? Grandes beijos. Tchau, tchau. tchau. Até a próxima.